E isso em Minas também tinha muito um ranço ainda do PSD e o DN, que ainda trazia. E nossa é, família não participava diretamente de partidos, mas eu tinha um irmão que se ligou ao PCB. Isso me fez a não entrar em partido nenhum, porque eu tinha uma resistência muito grande à forma como o PCB fazia política já naquela época, é um partido é, que Estava na clandestinidade, mas tinha uma militância que, às vezes, era dura com quem era adversário. E eu preferi ficar sem partido. Militei é, em Minas Gerais ainda na década de 70, sem filiação partidária, e depois entrei no Banco do Brasil. Fui ser bancário e vim a ser transferido para Brasília em 1979, no início de 79. Quando já, eu estava com 22 anos, é, portanto, estava ainda jovem, mas não tinha é, uma participação partidária. E quando eu cheguei em Brasília, nós fomos é, organizar, ajudar a organizar, eu fui ajudar a organizar a oposição bancária, que já existia.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 vocês chegaram a conquistar o sindicato, nesse a ou vocês ficaram como oposição? Conquistamos. Em 1980, o sindicato foi, eh, vamos dizer se recuperado para os trabalhadores, porque a história do sindicato dos bancários em Brasília é uma história belíssima. Ele foi construído, e na época da inauguração de Brasília, por pessoas e sindicalistas e militantes da esquerda, do antigo Partido Comunista, eh, e depois teve eh, intervenção e teve um processo de entrega, vamos dizer assim, do sindicato para os pelegos. Em 1980, nós recuperamos o sindicato numa aliança eh, de, já de petistas, porque aí o PT já, já estava fundado, mas os é, comunistas e outras pessoas do PCB e de outros partidos também Do, do movimento sindical como um todo combativo Conquistando em 1980 E você é um sindicato que foi a Nunca fui dirigente do sindicato No primeiro momento eu não, não, não fui aceito como é, Eu não fui aceito na chapa, vamos dizer assim Porque eu tinha uma postura muito é, de tensionamento com os amigos do PCB E outros companheiros participaram Eu fui candidato a, a presidente do sindicato em 1989 E perdi a eleição E em 1990 eu fui eleito deputado distrital pelo PT Geraldo, é, em relação à eleição em Minas né? Porque aí você estava morando em Brasília e você foi candidato em Minas você tinha contato em Minas com o pessoal da, do Sindicato da Educação que, participaram da greve de, que participou da greve de 79 na educação de Minas. E qual que era, como é que foi a sua campanha lá? Qual que era a sua base eleitoral? Como é que foi? Fala um pouquinho dessa primeira campanha. É, em 1982, o voto era vinculado. Você tinha que votar de governador a vereador no mesmo partido. Foi uma época que nós decidimos lançar é, candidaturas em Minas Gerais. Nós tínhamos é, uma candidatura a, a governador, tínhamos uma candidatura, se não me engano, a Sandra Starling era a candidata a governadora. O nosso candidato a senador era o, o Joaquim, você, você lembra? Vamos buscar isso depois, mas... Nós tínhamos uma, uma chapa de governador a vereador e eu fui candidato a deputado estadual. Então, nós fizemos a campanha em Patos de Minas, que era uma campanha de fazer o PT é, se, se afirmar, se firmar. O PT tinha muita resistência, Minas Gerais tinha uma característica muito conservadora naquela época. E no interior, principalmente... Nós tínhamos que fazer o PT existir, eh, tendo candidatura a governador, a senador, a prefeito, deputado estadual, deputado federal e vereador. Eu fui candidato a deputado estadual. Foi muito interessante porque nós tínhamos em, em, em Minas Gerais, o, era na época, eu não me lembro se já era assim, era, acho que era útil antes, antigamente, União dos Trabalhadores da Educação. E o nosso candidato a, a prefeito, Salvador Rodrigues, naquela, era um professor que era do, dos trabalhadores da educação. Então, o Romênio Pereira, que é, nesse momento é o secretário-geral do, do PT, foi candidato a vereador é meu irmão, nós fundamos o PT juntos lá. Então, foi um trabalho de afirmação do PT naquele momento. Eu precisei sair de Brasília para ser candidato é, em Patos de Minas para ajudar a afirmar o PT ali. E foi uma grande campanha. foi uma campanha E participei, você perguntou sobre a... a... Nós tínhamos essa relação, porque é tanto que o nosso candidato a... a... O prefeito era um professor da, da UT, que depois, se, se, se não me engano, se transformou em Sindicato dos Trabalhadores da, da Educação. E o clima dessa primeira campanha na cidade? O Partido dos Trabalhadores, enfim, todas as, as críticas e resistências que sofreu em vários, em vários locais do país, como é que foi lá? O PT era novidade era conhecido como o, os radicais, nós éramos os radicais é, e, e isso era muito difícil de, de falar para as pessoas e eu tive uma situação de maior dificuldade ainda porque eu tive um irmão que já faleceu que era do MDB, ele era vinculado ao PCB e ele era do MDB e ele foi candidato a vice-prefeito nessa mesma eleição. E eu costumo contar uma história muito interessante, que a minha mãe, ela era uma mulher muito participativa, ela era uma dona de casa que não tinha atividade externa, mas ela tinha uma informação é, natural muito grande. E eu morava numa casa que ela tinha um alpendre, eu não sei se todo mundo sabe o que é Alpendre, nos, no, no, nos tempos modernos Alpendre só tem no interior. Então ela, na campanha de, de 82, ela ficava no Alpendre, atrás do parapeito, com duas mesinhas, com uma cédula do PT e uma do PMDB. Aí o vizinho passava e ela perguntava, você vai votar no PT? Então está aqui a cédula do Margela e do Romênio. Você vai votar no PMDB, no PMDB? então está aqui a, a cédula do Clênio, que era meu irmão. E foi muito difícil porque era um período que a, o ataque ao PT era o um ataque ideológico. Os partidos tradicionais, especialmente aquilo que existia de esquerda é, naquele momento, o PCB combateu ferozmente a ideia do PT. Nós tivemos, eu enfrentei isso dentro da minha casa, dentro da minha categoria profissional, porque o PCB trabalhava radicalmente contra a ideia do PT. A lógica que é, prevalecia naquele momento é, no, no Partido Comunista Brasileiro. Então era natural. E além disso, nós tivemos o combate que foi feito ao PT que os, os, os políticos tradicionais daquela época diziam ah, o PT não vai ter futuro, não tem futuro, não tem futuro mas fizemos uma belíssima campanha e é, é, colocamos a semente do PT em Minas Gerais que germinou depois com excelentes frutos E Brasília tem toda essa especificidade que você está colocando é? teve esse momento de conquistar o direito à representação política em Brasília o PT tinha uma força importante, já, né? é, começava a ganhar uma vitalidade grande Brasília, Eu acho a história do PT em Brasília é uma história muito interessante, porque o PT começou no momento em que, em Brasília, mesmo não tendo representação política lá, começou em Brasília ao mesmo tempo que começou no Brasil. Nós chegamos a formar é, é, comissões pró-PT,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 Tivemos um deputado federal sendo o mais bem votado, mas não foi eleito porque é, é, as regras daquele momento não permitiam. Tivemos o Lauro Campos sendo muito bem votado como senador, mas não foi eleito por causa da sublegenda que existia naquela época. E depois, com a Constituição de, de 88, nós conquistamos a autonomia política para ter um legislativo local, que é chamado de Câmara Legislativa, deputado distrital, equivalente à Assembleia Legislativa dos Estados, e eleger o governador, também poder eleger o governador. Isso foi em 1988 e, em 1990, o PT disputou a sua primeira eleição. Em 1990... Em 1990 eu fui candidato a deputado distrital e fui eleito, fui eleito. O PT eh, teve uma excelente votação para governador, mas... E, e distritais o PT elegeu antes? O PT elegeu nessa, eh, na primeira eleição cinco distritais. Não. Cinco distritais. Na primeira eleição o PT elegeu cinco distritais. Eu fui um dos cinco. Como é que foi a experiência parlamentar? Para quem vinha da luta sindical, da construção partidária, uma, uma outra experiência. Né? É, eu, eu era bancário, tinha muito pouca participação de, de eleição, porque nossa, eu tinha sido candidato em 82, mas numa outra conjuntura. E fui é, candidato aprendendo, na verdade. Por exemplo... Como Brasília não tinha a Assembleia Legislativa, a gente não sabia muito bem o que, é que o, o deputado distrital ia fazer. Porque por ser a capital, muito pouca gente no país não sabe, o deputado distrital em Brasília ele faz o papel de deputado estadual e de vereador ao mesmo tempo. Ele é, pensa como Estado, mas pensa como município. Então isso era uma situação, é uma situação híbrida que só tem em Brasília e que a gente tinha que aprender também. Então eu aprendi muito, mas eu tive uma, uma experiência partidária muito interessante. Eu consegui é, ter junto comigo diversos filiados do partido que me ajudaram a elaborar um projeto integral de lei orgânica. Então eu fui para a campanha com o projeto de lei orgânica. Eu fui o único candidato que dizia, olha, eu sei o que é que eu vou fazer lá. Mas isso não foi por mérito meu, foi por mérito do partido. Já era uma demonstração que o partido agia coletivamente. Várias pessoas, advogados, professores, pessoa do, pessoas do Ministério Público, do Judiciário, vieram me auxiliar e a me ensinar como é que seria ser deputado distrital e eu fiz um anteprojeto e pude apresentar. Isso, eu sempre digo, não foi é, um, um trabalho, não foi uma obra minha, foi uma obra que o PT que apresentou. Fui eleito, nós é, pudemos fazer um, bons mandatos, os cinco deputados do PT, e na eleição seguinte nós elegemos o Cristóvão Buarque, governador. Eu era o presidente do PT na época. Aí, já num projeto é, de, de fazer o PT, inclusive, dialogar com, não apenas com os sindicalistas, com o movimento sindical, mas dialogar com a cidade. Nós ganhamos a eleição com essa perspectiva. O Cristóvão era um, um ex-reitor da Universidade de Brasília, é, nós o filiamos ao PT. Fizemos lá uma aliança em segundo turno com o PSDB, porque nós tínhamos uma candidata, teve uma candidata lá, Maria de Lourdes Abadia, do PSDB, que ficou, não, não passou para o segundo turno e apoiou o Cristóvão no segundo turno. E aí você teve uma participação, então, como é que foi a sua participação nessa, nessa experiência da, da, da, do Cristóvão Quarto? Foi uma experiência interessante porque eu, eu era o presidente do PT e nós tínhamos muito claro que para ganhar uma eleição para governador era preciso ir além do movimento sindical. Nós tínhamos que dialogar com a, com a cidade e, e com o conjunto é, da população, com o conjunto da sociedade. Nós tínhamos que conversar com empresários, teríamos que conversar com gente que não estava organizada em, em sindicatos, tínhamos o que fazer. E foi muito importante porque eh, nós conseguimos dar esta eh, linha política na campanha junto com o, o Cristóvão, que era de fato uma pessoa, eh, vamos dizer assim, plural, ampla, mas isso ele estava disputando a eleição pelo PT, pela sigla do PT. Então o PT também tinha que dar aval uma política de ampliação. Conseguimos fazer isso. E no governo, você teve participação no governo, você ficou na legislativa? No, no governo do Cristóvão, eu fui, nos dois primeiros anos, eu fui eleito presidente da Câmara Legislativa. Aliás, eu fui o primeiro presidente eh, de um legislativo estadual do PT, porque até então... O PT não tinha, eh, nem as bancadas não tinham número suficiente para disputar e, às vezes, não disputava. Então, nos dois primeiros anos do governo do PT em Brasília, eu fiquei como presidente da Câmara. No segundo período, e nós fizemos, e aí talvez tenha uma... Um, um, é, aí, não talvez, mas nós temos um, um dado importante, é que na minha sucessão como presidente da Câmara, nós elegemos uma petista, uma deputada petista, a deputada Lúcia Carvalho, que já tinha sido deputada no primeiro, na primeira legislatura, estava na sua segunda legislatura, e se tornou também, é, a, a, uma, se não me engano, a primeira mulher é, petista, petista com certeza, presidente da Assembleia Legislativa, mas se não me engano foi... Uma das primeiras, se não a primeira mulher, a, a assumir a presidência de um legislativo estadual, pelo PT. Ou seja, o PT já tinha uma uma participação feminina muito importante desde a sua origem. Desde a sua origem. E fazendo o trabalho é, do, dos cinco deputados distritais que nós elegemos em Brasília na primeira legislatura, duas eram mulheres. Agora, antes de seguir adiante, né? Antes, antes de começar a entrevistar um pouco sobre a campanha de 89 né? e, e paralelamente tem toda a questão nacional também né? e você também já foi atuante tanto dentro do partido como né? você estava contando a gente, na campanha de presença de 89 você passa um pouco também disso ainda nesse período né? mas antes disso eu acho que tem um, um cronologicamente tem uma coisa que, que eu não falei que foi a minha participação na CUT, da fundação da CUT é, e aí é importante a gente contextualizar porque eu e um conjunto de companheiros é, petistas bancários de Brasília estivemos no processo da CUT desde o início, mas o, os petistas participavam de uma diretoria do sindicato dos bancários em Brasília que não era cutista e que trabalhava contra a fundação da CUT. Então, nós é, conseguimos, é, como bancários de Brasília, e, e junto com outros vigilantes, rodoviários, professores de Brasília, também fundar a CUT em Brasília. Não foi fácil, não foi fácil, porque o trabalho contra a CUT, é, muita gente da época se lembra, era muito grande, num, tinha um, um, uma resistência à fundação da CUT, mas nós estivemos no primeiro congresso da CUT, na ProCUT, depois do primeiro congresso da CUT, afirmamos a fundação da CUT em Brasília e conseguimos fazê-la existir e com muita força em Brasília também. Então, eu acho importante fazer esse registro do movimento sindical que, a gente já estava no PT já estava ajudando a fundar a CUT também em Brasília naquela lógica da, da capital caçada que existia naquele momento Geraldo, antes de falar de 89 já aproveitando que a gente está falando de cronologia né, tem um aspecto que vários entrevistados já, já levantaram né, e agora com esse conjunto de entrevistas a gente consegue é, já entender o, o elemento fundamental que o Lula teve da criação do PT é, pela questão do sindicalismo e, e como que ele conseguia rutinar, né? então eu queria que você falasse um pouco como que você conheceu o Lula nesse período em que momento você teve contato com ele com sindicalistas do ADC, como é que foi esse, esse encontro na verdade o Lula é, passou a ser a referência nacional a partir das greves do final da, da década de 70 e passou a defender a criação de um partido e aquilo sensibilizava a todos nós, é, jovens, sindicalistas, estudantes, gente que estava militando é, pela anistia, contra a ditadura, então isso mexia muito. Os primeiros contatos que eu tive com Lula foi, foram já em 79, final de 79, claro, quando ele é, teve o julgamento dele é, no, no, em Brasília, a gente estava lá. Tava, todos nós estávamos lá, o movimento sindical, quem não era dirigente, mas estava lá. Então, esses primeiros contatos nós tivemos naqueles momentos. Mas, a partir do momento em que se caminhou para fundar o PT mesmo que a gente não tivesse representação política em Brasília, nós decidimos criar o PT lá, até porque era uma questão de tempo conquistar a representação política. Então desde os primeiros momentos nós acabamos tendo contato com o Lula. Eu tive contato, outros sindicalistas tiveram contato, isso se intensificou com a fundação mesmo oficial do PT, quando nós passamos a participar de todas as reuniões que existiam, isso se intensificou. Mas foi final de 78, início de 79 e durante 79 que isso acabou acontecendo. E aí, eu acho que eu não estou tô... 89, 89 não sim. Tá? sim, sim. Então, Até que esse momento de, nessa primeira fase da história do PT... A campanha de 89 acaba tendo um papel muito importante né, na nacionalização né, do, do, do partido e aí a gente queria que você falasse da sua experiência em Brasília na campanha, enfim, da a participação que você estava dizendo né, antes a gente começar, como é que foi a sua participação? Em, em, em 89 eu não era é, liberado para nada, eu era tesoureiro nacional do PT, eu estava como tesoureiro do PT, mas eu trabalhava Oito horas no banco. Eu, às vezes, fazia o trabalho de dirigente partidário aos finais de semana, que eu via para São Paulo, participava das reuniões da executiva. Às vezes, tinha que tirar abono no banco para participar de reuniões. E eu tirei férias para participar eh, da campanha do, do Lula no, no período que eu conseguia. E uma parte dessa, dessa, desse período eu estava em São Paulo e não tinha uma participação tão direta porque eu não participei desde o início da coordenação de campanha, mas como eu era tesoureiro e convivia o dia a dia, acabei participando da coordenação naqueles momentos mais decisivos que foram os do segundo turno, onde é, certamente... O... Nós tivemos a oportunidade de ver o que estava acontecendo Para derrotar o Lula naquele processo Mas há um, um episódio assim, que eu, é... eu não consigo esquecer Vamos dizer assim, de tão importante Nós estávamos na coordenação da campanha em São Paulo Na noite em que a campanha adversária do Collor fez a divulgação da denúncia da Minha Cordeiro contra o Lula. E aquilo chocou todo mundo, porque nós estávamos esperando ataques fortes, ataques que viessem contra o Lula, que estava crescendo e tudo indicava que ia ganhar a eleição, mas aquilo surpreendeu a todos nós. E o Lula estava em um comício no interior e chegou de madrugada em São Paulo. E todos nós estávamos esperando... E é um fato interessante porque é, muita gente da, da campanha, da comunicação de campanha, preparou uma resposta é, atacando o Collor, uma resposta agressiva, com fotos é, do Collor que podiam até chocar a população e preparando uma resposta muito dura. O Lula chegou e a primeira coisa que ele disse foi, nós não vamos usar as mesmas armas que o nosso adversário está usando, nós não podemos ganhar a eleição é, fazendo o descrédito para o dia seguinte. Se eu ganhar a eleição com métodos que a população não compreenda, eu não vou ter autoridade para governar depois, então eu não quero que faça isso, nós vamos dar a resposta é, de uma forma que a população entenda que nós temos a verdade E isso foi feito, foi uma correria para fazer a resposta A fita com a resposta tinha que chegar até 6 horas da manhã no TSE E como eu era morador de Brasília, eu fui encarregado de levar essa fita Na madrugada, num, num voo é, fretado para chegar a tempo no TSE para entregar a fita com a resposta. Aquilo para mim foi muito importante compreender, eu já conhecia o Lula, já convivia com o Lula, Lula, já... eu tinha sido tesoureiro do PT quando o Lula era presidente do PT, então eu já conhecia a pessoa do Lula, mas aquele dia ficou claro para todos nós ali, a personalidade do Lula, não, é, é... não vale ganhar de qualquer jeito, não vale qualquer método para ganhar uma eleição, não é, é atacando os adversários que nós vamos ter legitimidade para governar. Foi muito duro, porque aquele episódio influenciou na campanha, certamente. Não foi o decisivo, o decisivo foi a, a edição que a Rede Globo fez do debate entre o Collor e o Lula, que aí foi decisivo para o resultado da eleição. Mas aquele episódio poderia ter decidido a eleição. Mas a resposta que o Lula exigiu que se desse também fez com que ele fosse, é, é, vamos dizer assim, legitime, é, legitimado como alguém que não joga qualquer jogo para ganhar. E depois você, você continua atuando é, em Brasília, né? a gente já, já passou por esse período de... Tal, né? uh, no governo do Cristóvão, você sei que se você ficou na, na presidência e depois você se reelegeu, mas aí ele vai substituir na, na presidência da Câmara, é isso? Não, é que o mandato da Câmara Legislativa da presidência, o, o mandato são quatro anos e o mandato da presidência, dois anos. Então, nos é. dois primeiros anos, eu fui presidente, nos dois é. segundos, foi a deputada Lúcia, isso no governo do Cristóvão. Quando eu saí da presidência, eu fui ser secretário de habitação do Cristóvão. Você experiência no executivo? É? Tive uma experiência no executivo. Como é que foi? É bem diferente. Né? É, é muito diferente. Foi? Eu tive a oportunidade de ser secretário de habitação em dois momentos, em dois governos do PT. No primeiro, que foi do Cristóvão, e no segundo, que foi do Agnello. É uma experiência é, totalmente diferente. Mas é uma experiência muito interessante, porque você tem como ver o resultado do seu trabalho, o produto sendo concretizado. Muitas vezes o parlamento, ele não te possibilita isso, você discute, trabalha ideias, trabalha propostas, elabora leis, mas às vezes essas leis é, não têm a... a a abrangência que você esperava que ela tivesse, não tem a eficácia que você esperava que ela tivesse. E, às vezes, demora muito tempo também para uma lei ser aplicada como você imagina. No executivo, às vezes, você faz um projeto, eu tive a oportunidade de, nas duas, nos dois momentos que eu fui secretário de habitação, de concretamente construir habitação, colocar famílias morando lá. Então, isso é importante: fazer regularização fundiária, dar qualidade, garantir qualidade de vida para as pessoas. É, o executivo tem essa, essa característica. Em Brasília é um desafio grande no Distrito Federal, né, porque o crescimento do, do entorno ali foi explosivo. Né? Né? Imagina que é. É Brasília. A crítica né, na, naquele local. Brasília tem, tem uma característica muito interessante para quem é, mora lá compreende isso bem, mas quem às vezes não está no dia a dia lá não compreende isso. Brasília foi uma cidade planejada. A sua planta inicial foi planejada, foi tudo pensado certinho, só que o crescimento foi desordenado, não teve nada de planejado. Então, isso torna mais explosiva a situação da falta de moradia, do, da falta de planejamento urbano, da falta de legalização. Isso é que os governos têm que é, enfrentar hoje. Uma cidade planejada inicialmente, mas que cresceu de forma desordenada, sem nenhum planejamento. Isso nós tentamos corrigir. É, é, o, o, eu tive boas experiências como tesoureiro, é, eu fui escolhido tesoureiro principalmente pela minha é, experiência bancária. O PT tinha muita necessidade de recursos e nós começamos a organizar, inclusive ajudando a fazer planejamento, a organizar a tesouraria. Mas esse fato do Vladimir Palmeira é um fato interessante. O Vladimir sempre foi uma pessoa muito coração. Quem conhece o Vladimir sabe que ele é uma pessoa agradabilíssima, um amigo de toda hora, mas também é uma pessoa com muita consciência política, com muito engajamento. E talvez as, as coisas estejam exatamente imbricadas porque... É um, um, um humanista em todos os sentidos. E ele ganhou na loteria. Quando ele ganhou na loteria, ele falou, não, é minha obrigação, é meu compromisso como PT, dar a minha contribuição para o partido. E foi na direção do partido e deu a sua contribuição como petista. Ele disse, tudo que eu ganho eu preciso doar ao partido, então eu ganhei na loteria, vou dar a minha parcela para o PT. Isso foi muito interessante, surpreendeu a muita gente, mas é, demonstra o compromisso que ele tinha, mas também demonstra como é que nós construímos o PT. Desde o momento que a gente vendia as, as nossas estrelinhas, os nossos, as bandanas em época de campanha, as camisetas, é, que todo mundo tinha um compromisso... De dar uma contribuição é, financeira para fazer o PT existir, até exemplos como esse: ganhar na loteria e dar uma parte para o PT. Foi bem eu que a minha mãe, durante a campanha presidencial. Eu não me lembro a data certa. Eu não me lembro a data eu já a atenção, certa. Eu trazia a transição, agora o pessoal andava do PT na Câmara e ganhou de novo. Pois louco, é. Né? Pois é. Isso é, isso é importante. A, a, acho que o, o PT nunca vai poder é, abdicar desse compromisso militante, inclusive com a, a contribuição financeira. Isso é muito importante, tem um papel é, é, pedagógico para a militância, mas também tem um compromisso de sustentação com as nossas ferramentas de luta. Geralmente. Ah, e aí como é que ficaram as suas atividades? E o que você, que, que você passou a, a, a fazer no Brasil? O, o, o PT... Nós ganhamos uma eleição com o Cristóvão em 94, mas quatro anos depois o PT perdeu a eleição, voltou o Roriz, que tinha já uma tradição de, de governo, um método muito questionado, mas que para aquele tipo de política tinha eficácia. Eu fui reeleito, é, é, em 98, eu fui eleito deputado federal e fui participar da bancada do PT, fui vice-líder da bancada do PT, participei na comissão de Constituição e Justiça com diversos companheiros sobre a liderança, diversos companheiros como o Genuíno, como o próprio Zé Disseu. É, em 2002 eu fui candidato a governador, eu já como deputado federal tinha tido dois mandatos de deputado distrital Eu fui eleito é, em 98 e fiquei na Câmara dos Deputados, mas fui candidato a governador é, Foi uma eleição surpreendente porque a eleição começou com o Roriz com 74% de intenção de votos e eu com 2% de intenção de votos. Terminamos o primeiro turno, ele com 42% e eu com 40%. E no segundo turno, o resultado oficial é que ele teve 50,5% e eu 49,5%. Mas todas foi a primeira vez que se testou o voto impresso, o voto... É, impresso, e aí teve muitos problemas nas urnas, e o próprio presidente do TSE, Delson é, Jobim, na sua, é, na, na, no seu histórico sobre a eleição, diz que aquela era uma eleição que em Brasília tinha tido muitas dificuldades, muita urna que teve que ter apuração manual, e nós questionamos essa eleição o tempo inteiro. É, por fraudes, por é, influência do poder econômico E acabou que ele foi consolidado como governador Mas ficou na história do Distrito Federal Como uma eleição, é, a eleição mais disputada E mais questionada de toda a história do Distrito e, Federal E foi uma eleição é, é, que nós fizemos junto com Lula Eu me lembro... De uma conversa que eu e o Lula tivemos Eu fui escolhido candidato em 2001 Um ano antes da eleição Numa prévia com cinco disputantes E eu ganhei no primeiro turno a prévia E um dia nós fomos inaugurar Um comitê de campanha Do Lula e Magela em Brasília E eu fui apanhar o Lula no aeroporto e aí ele me pergunta no carro assim, Magela, por que, que você decidiu ser candidato a governador? Você podia ser é, eleito tranquilamente deputado federal, essa é uma eleição difícil contra o Roriz, o Roriz no governo. Aí eu respondi para ele, Lula, por duas razões. Uma é que em 98 é, você reclamava que teve pouca campanha do Lula aqui, porque o Cristóvão era muito amigo do, do Fernando Henrique e não fez muita questão de fazer campanha para o Cristóvão. Isso todo mundo sabia, todo mundo viu, e o Lula ficou muito sentido, muito magoado com isso, porque era muito evidente que o Cristóvão não tinha feito a campanha do Lula em 98. Eu disse, se em 98 você não teve campanha em Brasília, em 2002, a campanha de Brasília para o Lula vai ser uma das melhores do país, que eu vou coordenar isso. E a segunda razão é porque eu vou ganhar a eleição. Aí ele riu, falou assim, é bom ter alguém que seja tão otimista assim. Eu falei, pois é, eu vou ganhar a eleição. E ganhamos a eleição, mas fomos derrotados pela fraude. Bom, é na presidência do Lula, então você fica sem mandato, né? e aí ocupa. Né? Briefing, que você assumiu um banco popular. É... Na verdade, depois da campanha do Lula, nós ficamos. Depois que o Lula foi eleito presidente, nós ficamos um período esperando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, sobre a eleição de Brasília. O Lula, inclusive, num determinado momento fez uma frase que ficou conhecida lá em Brasília, que se a justiça fizer justiça, o Margela vai ser governador. E, infelizmente, esse processo só foi julgado quase dois anos depois eu fiquei esperando e não ocupei cargo. No final, já praticamente no final do governo do Lula, eu fui para a presidência do Banco Popular, que fiquei também pouco tempo, porque logo depois eu tive que sair para disputar eleição em 2006, mas eu acompanhei todo o governo do, do Lula nesse momento, Como mais de forma. A proposta do, do mandato popular, o assim, que, que uh, bom. vai ser né, bancário e quadro histórico do partido, só tem um perfil bem interessante uhum. para isso, né? Esse processo todo de expansão do acesso ao crédito é uma coisa muito importante. O Banco Popular foi uma é, excelente ideia mal executada. Primeiro porque o Banco Popular, a ideia era fazer o um microcrédito produtivo, que era é, conceder crédito para as pessoas os micro e pequenos empreendedores começarem ou até avançarem em alguma atividade econômica. Nós já tínhamos uma experiência que era vivida no Brasil pelo Banco do Nordeste do Brasil, que era o, o, um programa de microcréditos que funcionava razoavelmente bem lá. Mas quando o Banco Popular foi criado, é, teve-se uma ideia de que ele ia fazer microfinanças, que é diferente de microcrédito. Microfinanças, às vezes, é só emprestar e, às vezes, aquele dinheiro vai para consumo ou para pagar dívida Microcrédito produtivo é para você comprar uma ferramenta, é para você comprar matéria-prima para fazer atividade é, produtiva. Infelizmente, isso foi muito mal é, iniciado. Foi começado no Banco do Brasil, que já tinha uma tradição de... É, é, crédito por produtor rural mas não tinha a tradição do microcrédito produtivo e acabou que o Banco Popular não deu certo, teve que ser extinto mas é, eu, eu só fui assumir a presidência no momento seguinte quando nós tentamos recuperar o banco mas já não era mais possível que tinha experiências fortes na Asa É, tinha uma, sempre teve, a, a, a ideia do microcrédito produtivo, ela é, precisa ser muito bem aplicada, muito bem feita para que dê certo, porque senão é, há um desvio, às vezes até de compreensão do que, que é a função. Eu me lembro bem que nós chegamos a fazer um, um acordo com uma empresa, é, a Tramontina, para criar um kit eh, jardineiro, que você pudesse financiar a compra das ferramentas para o jardineiro, virar jardineiro, mas isso acabou não dando certo porque precisava ser disseminado para o Brasil inteiro, e a estrutura naquele momento não, não, que o banco tinha não era para isso. E acabou sendo. É, é, res, sendo uma experiência mal sucedida, porque não foi feita para microcrédito. Acabou sendo para prestação de serviço, para é, fazer pagamento de contas de água, luz, e que não, não era função do banco. É, então, em 2006, você disse que saiu para essa né? no caso deputado federal aí eu fui eleito depois em 2006 reeleito né 2006 e 2010 mas antes eu quero é, é, é, falar um pouco da experiência que eu acho que ajudou o pt a quebrar um pouco das das resistências que tinha quando eu fui eleito é, presidente da assembleia legislativa a gente conseguiu uma articulação com vários presidentes de assembleias estaduais para criar uma entidade chamada Unale, União Nacional dos Legislativos Estaduais. Porque o Legislativo Estadual, ele é fadado a ter poucas funções legislativas. Porque a maioria da, da função legislativa está no Congresso Nacional. E uma grande parte que você legisla sobre eh, municípios, sobre terra, sobre questões, estão no, na, nas câmaras de vereadores. Então, as assembleias legislativas ficam eh, muito como despachantes de prefeitos, os deputados estaduais ficam, às vezes, como despachantes de prefeitos na capital. Então, nós criamos essa entidade, União Nacional dos Legislativos Estaduais, para brigar para que os legislativos estaduais pudessem ter uma função mais é, é, de ter mais capacidade legislativa, mais capacidade fiscalizadora e que o deputado estadual pudesse ter um papel mais importante para a sociedade. Isso, é, como eu era um presidente do PT, nós acabamos, nos, eh, presidente de um, um legislativo estadual petista, acabamos nos relacionando com vários presidentes que não eram do PT. Isso acabou ajudando a quebrar muito o preconceito que se tinha contra o PT, porque era um, um dirigente de um legislativo estadual petista, se relacionando com presidentes do DEM, do, do, do PSDB do MDB, do, dos outros partidos do PP, e isso ajudou a quebrar um pouco do preconceito eh, com relação ao PT ao longo do tempo. E também nesse momento eu tive a oportunidade de ajudar a criar uma entidade internacional, chamada Copa, Conferência Parlamentar das Américas. O que, que era essa Copa? sempre eh, a, a gente vê a, a cúpula das Américas os presidentes da, das repúblicas da, dos países americanos se reunindo e discutindo temas que às vezes de interesse da, das populações desses países naquele momento estava sendo proposta a criação da alca a área de livre comércio das Américas e nós, é, é, junto com alguns outros é, parlamentos ou estaduais dos países ou nacionais nós criamos a, a, a Copa que se posicionou contra a criação da Alca e isso foi importante porque muito pouca gente sabe disso, mas acabou refletindo nos parlamentos onde começam a ter moções, a ter discursos, a ter posições contra a, a Alca. E quando Lula foi eleito, aí o Lula desarticulou por parte do Brasil tudo o que tinha de apoio à Alca e acabou que a, a, aquela ideia é, não, não foi à frente. Mas nós com a Copa também ajudamos a desmontar essa ideia, que para o Brasil seria muito ruim. Voltando aí a 2006, você depois fez mais dois lados, né, como, como federal. Né? E já ao longo do, é, dos dois, é, o do, do segundo governo Lula e com o primeiro governo da Dilma. Né? É, o que, que você destacaria assim, da da, da, da, atuação, da sua atuação na bancada federal nesse período já, na bancada de, de situação? Mesmo, né? é, eu eu tive uma experiência que, que foi importante para mim, pessoalmente, mas acho que para a bancada do PT foi muito importante, que eu fui o relator geral do orçamento que eh, entrou para 2010, de 2009 para 2010, foi o último ano do, do Lula e foi a preparação da campanha da Dilma. E nós conseguimos fazer... Um, um, um relatório muito resistente que fazendo com, foi o um momento que a, a, por exemplo a educação teve bons recursos 2009 para 2010, a cultura teve o seu melhor orçamento nós conseguimos manter todos os programas que o Lula vinha mantendo isso a despeito de toda a força que a oposição fez para derrotar o orçamento. Nós só conseguimos aprovar o orçamento faltando 20 minutos para o um prazo fatal, porque se não aprovasse até às 0 hora, às 24 horas daquele dia, o orçamento passaria para março do ano seguinte de 2010 e teríamos que entrar no duodécimo, aquela lógica que tem no Congresso não tem orçamento, passa a ser executado o orçamento do, com base no ano anterior, é, 12 avos a cada mês. E nós conseguimos aprovar com todas as dificuldades, com o PSDB e o DEM fazendo todo o esforço para não aprovar. Mas conseguimos aprovar com todas essas dificuldades e um orçamento que atendeu bem a... a, a ao governo do presidente Lula no seu último ano. E em 2014 você concorreu novamente? 2014 eu fui candidato a senador. senador. É, nós tínhamos é, o Agnello, que era o candidato a governador, indo para uma candidatura à reeleição e tinha uma dificuldade grande de composição de chapas e eu tive que ir para uma candidatura... De, a, senador e fui o terceiro colocado. Perdi para o Regufe, para o Ginhagelo e fui o terceiro colocado e o Agnello perdeu a eleição. É, também nem foi para o segundo turno. Apesar de ter feito um bom governo, nós sofremos muito é, com a rejeição que já tinha contra o PT naquele momento ali, com todas as, as dificuldades... E Brasília, que tinha votado historicamente no PT, naquela eleição votou contra o PT. Foi uma eleição que, que depois se consolidou em 2018, com o Bolsonaro ganhando a eleição lá, desde o primeiro turno. É, Geraldo, você, você falou agora há pouco né, de um momento em que você, a, a atuação do PT ajudou a... Nessa fase já né, do, do, do governo da Dilma, principalmente depois da reeleição, né, todo esse processo aí, a gente percebe também um crescimento, o né, um surgimento e o um crescimento de uma nova estigmatização né, do, do, do, do partido né, do PT, que já havia sido superado antes, agora surge é, de outras formas que vai acabar chegando lá no golpe é, contra a Dilma. Eu queria que você falasse um pouco dessa, desse processo político, desse, desse momento político do PT, em relação a partir do caso do chamado caso do mensalão, o, o ressurgimento, aí, a criação desse, desse antipetismo e esse processo que leva ao golpe da Dilma. Assim, se você pode fazer um pouco análise dessa situação. É, é uma. É, é, essa é uma análise que. Teria que ser feita com muita calma, com muita cautela, com muito tempo e com alguma profundidade. Porque o PT precisa assumir que cometeu alguns erros. É, nós tivemos oportunidade de fazer reformas que não fizemos. E isso teve consequência ao longo do tempo. Não termos feito uma reforma política como precisávamos fazer. E no momento que nós tínhamos condições de fazer... É, foi um erro que nós cometemos. Nós termos falado por muito tempo que íamos fazer a reforma da comunicação e nunca esclarecemos que reforma era essa e nunca fizemos, trouxe contra nós toda a ira dos donos da comunicação no Brasil e com todos os desvios e com todas as deformações da comunicação que produziram ao longo do tempo contra o Lula, contra o PT, contra a Dilma e contra todos nós. Acho que essa autocrítica o PT vai ter que fazer em um determinado momento, não para ficar se martirizando e se penitenciando, mas para entender que a volta do PT ao governo precisa ser com projetos claros e que, chegando ao governo, execute esses projetos. Não pode ser só na retórica, nós temos que ter claro isso. Mas nós fomos vítima é, de, de um processo da informação muito duro. Nós infelizmente é, tivemos que pagar o preço pelas alianças que nós fizemos. Muito do que aconteceu nos governos do PT com desvios e que vieram para para responsabilidade do PT não foram cometidos pelo PT, mas no final a pecha da corrupção foi contra o PT. E isso é muito duro, porque o PT desde a sua fundação veio dizendo que nós íamos combater a corrupção, que nós iríamos fazer governos sérios, governos éticos. E considero o que fizemos. Mas na hora da denúncia, a denúncia ficou contra o PT. Quando não tinham o que mostrar contra o PT, criaram algumas, é, alguns símbolos, como o triplex, como o sítio de Atibaia, contra a nossa maior liderança para tentar impor ao PT a pecha de corrupto. Então o PT precisa fazer esta crítica. Nós não vamos querer que, é, dizer aqui que nós vamos ter que governar sem alianças. Não se governa sem alianças. Principalmente no regime semi-parlamentarista que temos no Brasil, não se governa sem alianças. Nós temos aqui que impor limites às alianças. Agora também é preciso que o PT tenha coragem de fazer é, é, autocrítica. A companheira Dilma não tinha é, muita vocação para fazer alianças políticas, sobretudo com o parlamento. E isso é muito ruim. Eu digo que nós não, não precisávamos, é, se a nossa presidenta tivesse uma maior vocação para alianças do com o parlamento ter sofrido o um impeachment é claro que o impeachment foi um golpe nós não vamos deixar de caracterizar isso e foi um golpe muito bem planejado e bem executado mas nós poderíamos ter resistido mais nas ruas e no parlamento nós perdemos o impeachment por 26 votos num parlamento que não precisava comprar ninguém, não era comprar, não é isso, mas precisava ter uma melhor relação com o parlamento. A nossa segunda presidência, vamos dizer assim, com a presidenta Dilma, não era muito vocacionada para a relação da política com o parlamento. E é preciso ter claro, se tem que ter limites, tem que ter limites, mas também não se governa sem o parlamento no Brasil. Isso precisa ser feito de uma forma diferenciada é, para que não se submeta à lógica é, de que o parlamento governa sob pressão e essas pressões é, têm que ser com o toma lá, cá, mas também tem que ter claro quais são as alianças. Não se governa com um partido só votando no parlamento. Os partidos têm que vir para dentro do governo, tem que governar junto, tem que participar do programa e tem que ser transparente. A aliança tem que ser transparente, mas tem que ser feita. Infelizmente, sob o pretexto de, de não ter clareza sobre as alianças, não se fez aliança. E nós é, é, poderíamos ter impedido o, o impeachment? Não sei se poderíamos, mas poderia ter feito um esforço maior para impedir. Encerrar, ah, então, você já falou mais assim, um pouco dessa conjuntura difícil né, que a gente está vivendo, ano é de 2016 para cá, né, mas fazendo, fazendo um, um balanço mais geral da trajetória. Né, você que está no partido desde a fundação, né, pensando um pouco o, o lugar do PT né, na história política brasileira. Né, no Brasil, 40 anos de, de história não é para qualquer partido. É... Né, uh, Especialmente se manter vivo, funcionando, mesmo diante desses momentos mais duros. Né? Então, como é que você pensa? Né, qual é o balanço que você faz desses 40 anos do PT? E, e também pensando nos desafios, alguns que você já mencionou um pouco aí, eu falando de governo, né? mas pensando no meu partido em si mesmo, na sua relação com a sociedade de forma mais ampla, quais seriam os grandes desafios daqui para frente? Eu acho que o partido tem um grande mérito de, de não. É, de ver o tempo passar e de não ficar velho. O PT tem conseguido é, acompanhar ser contemporâneo. Por exemplo, nós fomos o primeiro partido a criar cotas de gênero e ampliamos, porque no início nós tínhamos 30% nas direções, nas candidaturas e chegamos até hoje a paridade isso também se estendeu para, as, para os setores é, étnicos para a juventude e isso é muito importante mas o PT precisa avançar mais nós precisamos é, entender que por exemplo a comunicação hoje é muito mais rápida do que quando nós Criamos o um partido, tem outros símbolos, tem outros códigos, nós precisamos entender e a, a trazer isso para a nossa convivência. É, nós precisamos continuar nas ruas, fazendo com que as, as ruas alimentem a nossa ação nos parlamentos, nos espaços institucionais, mas nós temos que entender que também as ruas hoje estão diferentes do que quando nós criamos o PT. O movimento sindical hoje não é o mesmo movimento sindical de há 40 anos atrás. E isso é bom. O mundo também mudou. O mundo também está mudando. Nós temos que é, entender que aquilo que nós defendemos de socialismo precisa também ser atualizado. Nós precisamos entender que os os símbolos eh, que nós tínhamos há tempos atrás, não têm que ser abandonados, mas têm que ser atualizados. A economia hoje é muito diferente, o sistema produtivo hoje é muito diferente do que quando nós criamos eh, o partido Então, o, e o PT precisa eh, saber dialogar com os diferentes nós não podemos alijar quem pensa diferente de nós. Nós temos que trazer essas pessoas para o diálogo. Há um processo é, muito duro de separação de quem pensa diferente e o PT não pode é, fazer com que esse processo se aprofunde. Pelo contrário, nós temos que romper com isso. Nós temos que, quando governamos, o Lula e o PT mostrou que governou para todos. Não teve um segmento no governo do PT que foi alijado, que foi excluído. Nós temos que voltar a fazer isso. O PT continua sendo o partido da esperança da maioria do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. O PT continua sendo aquele que é o depositário da esperança da mudança para a maioria do povo brasileiro, mas nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar, nós precisamos ouvir mais para poder falar. O PT precisa ouvir, precisa, sobretudo, na juventude. A gente precisa dialogar com a juventude ouvindo mais do que falando, porque a juventude tem muito o que dizer na linguagem, nos símbolos e nas expectativas. O PT não pode é, ver o tempo passar e envelhecer, porque nós, pessoas, podemos e devemos, e ainda bem que envelheceremos, mas o PT não pode envelhecer. O tempo para o PT tem que ser renovador. Eu espero que isso é, aconteça. Geraldo, é, tem mais alguma coisa... acho que não, não sei se lá da história, lá, se tem mais alguma coisa que eu ainda... Eu quero aproveitar e parabenizar a fundação por esse projeto que é... acho que nós precisamos é, cuidar da nossa história. Quem faz a história, precisa saber que um dia ela será contada e será é, é, compreendida. Eu acho que aquilo que aconteceu com a fundação do PT é, foi, na minha opinião, um dos eventos mais importantes para a história dos trabalhadores. O papel que o PT exerceu no Brasil, exerce, papel que o Lula e o PT exercem nas relações internacionais, inclusive nas expectativas dos trabalhadores em muitos lugares do mundo, é muito importante que a gente possa registrar e contar isso para as, as futuras gerações.